Viu os caras gritando? Oi! Assim é? Boa tarde pessoal Convidar quem, não, quem tiver agora disponível Pode ver aqui o palco empreendedorismo Vamos falar um pouquinho com vocês, contar as bobagens De repente vale a pena aí ficar uns 10 minutos Escutando as bobagens que eu vou falar aqui Bem Boa tarde a todos Ou Já é boa tarde, não sei Para mim é bom dia ainda mas de qualquer forma, tá bom o som aí? Tá bom, né? Legal estar falando aqui com vocês É muito gratificante Estar aqui na Campus Party Brasília É a segunda maior feira Da Campus Party do mundo Perdendo só para São Paulo é. Agradecer aqui os amigos Que fizeram fazer, vieram aqui para fazer uma presencinha Porque senão ficar difícil, né? Só umas quatro, cinco pessoas olhando Mas vamos lá é, a gente tinha, até pouco tempo atrás, 57 inscritos, só que as pessoas se perdem, demoram para chegar. Então, eu vou começando e a gente vai dando tom. É, tem os slides aqui que eu vou passar para vocês, mas ele é só indicativo. Assim, a gente pode mudar o, e pivotar esse tema da maneira como vocês acharem melhor. Tá? Mas, basicamente, eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Né? Primeiro, quem sou eu, porque que esse careca feio está aqui falando... É, da onde ele veio, quem ele é, o que é empreender. Né? Isso aí é uma coisa que é bastante complicado a gente dizer, a gente explicar, mas vamos tentar. Depois, um overview bem rápido do mercado, do que tange assim, a fintechs, a startups, a datatechs, regatechs e por aí as techs todas da vida. Serviços financeiros, é um pedacinho pequenininho para dizer o que, que os bancos podem fazer pelos empreendedores e como que nós do BRB conseguimos fazer, chegar até vocês isso aí. E no final, uma conclusão com discussões e perguntas. Aí eu vou combinar o seguinte com vocês, tá? Sintam-se à vontade, para, se quiser que eu adiante a conversa, para no final a gente bater papo, é ótimo, adoro bater papo, adoro falar e conversar. Eu tenho uma hora, parece muito, mas se deixar eu falo duas horas e meia aqui tranquilamente. Só não vou falar três horas, porque senão a fome bate e eu não consigo segurar. Mas, quem sou eu? É, bem, meu nome é Marcos Aurélio Schwantz. O, o sobrenome parece um, um xingamento, né? Porque é bem estranho, Schwantz. E na realidade é um xingamento, no final das contas, lá na Alemanha. É, sou descendente... De pomeranos, pomeranos são os alemães que ficaram bravos com os alemães e foram criar a terra deles lá, Barrista pra caramba. Não falo uma palavra em alemão, então não adianta querer achar que alguém mais espertinho querer falar comigo, eu não vou saber. Inclusive, quando eu entrei a primeira vez na Alemanha e fiz a imigração, é, o cara olhou meu passaporte e danou a falar de alemão comigo. Eu não tinha a menor ideia que ele estava falando, é only English, please. O cara olhou com a cara de reprovação. Como que você não fala essa língua tão fácil? É brincadeira o troço. Mas eu é, sou conhecido por Aurélio Gaúcho. É, fora as piadinhas, tá? Aurélio Gaúcho é porque eu sou gaúcho, né? Vim do Rio Grande do Sul pra cá. E aqui agora, hoje, especificamente no palco, eu estou me sentindo em casa, porque olha o frio que está esse lugar. Pelo amor de dadá! Até o Watson que estava falando que tem um, acontece algumas coisas quando está com frio, mas não posso, não posso falar para vocês não. Mas olha só, eu tenho uma crença na minha vida desde que eu nasci, há muito tempo atrás. Hoje eu tenho 45 anos com parecendo 50, né? Mas eu nasci no Rio Grande do Sul, como eu falei. O final do buraco do Rio Grande do Sul, lá no cafunú do Judas. Eu não tinha luz elétrica em casa, não tinha televisão no Rio do Sul, em Pelotas. E fiquei lá por muito tempo. Eu sabia que alguém ia fazer piadinha. E fiquei lá por muito tempo até ser transferido para Brasília em 1997. Bem, o que, que isso tem a ver com vocês aqui, com quem saca de tecnologia, com quem está querendo empreender? Bem, a nossa vida ela é feita por esforços. A gente tem que trocar o nosso esforço por alguma coisa. A gente tem que estar sempre preparado para melhorar as condições que nos cercam. Foi basicamente o que eu fiz. Para eu conseguir, seria cômico se não fosse trágico, tá? para eu conseguir ser transferido para Brasília, aqui era uma vaga do exército de informática. Na época estava começando, o exército estava começando a ter é, essas vagas de informática e eu teria a possibilidade de ficar mais quatro anos no exército. E eu, para vir para cá, eu tinha que saber informática. O que, que era saber informática em 97? Abrir o computador, digitar no Word... Fazer uns, uns, uns gifs animados, umas coisinhas. isso aí era saber informática naquela época. E eu não sabia nada disso aí. Eu não tinha ideia de como que ligava uma máquina. Mas o que eu fiz? Muito esperto, né? Todo brasileiro tem aquele fundinho de esperto. Tinha um... Primo meu, que tinha uma escola de informática. Eu fui lá e comprei três diplominhas. Introdução ao Word, não sei das quantas. Introdução ao microcomputador. Três diplominhas, entre... entreguei no Exército, sob pena de ser preso, e vim transferido para Brasília para ser técnico de computador do Ministério do Exército. Olha só que loucura. Primeiro dia meu do Exército, você sabe, não sei se alguém já serviu, mas basicamente ela funciona... Eita poxa... Funciona muito simples. Manda quem pode obedece quem tem juízo. É simples assim. E eu cheguei, o coronel lá da época pegou e olhou para minha cara assim, seja bem-vindo, tenente. Olhou pro lado assim, tinha uma pilha maior do que esse púlpito aqui, ó, de documentos. Pode começar hoje, tá? E eu falei, sim, senhor, coronel. Aí pode começar hoje, eu olhei para trás, tinha um cabo, velho, lá, eu falei, cabo. Me ajuda aqui, cara. Você ajuda como, tenente? Como que eu digito esse troço aqui? Isso é, você liga o computador, pega o documento, vai lá e digita. Aí eu falei, ah, legal, como liga a máquina? Ele falou, o senhor tá de sacanagem, eu falei, estou não? Mas o senhor está nessa vaga aqui, não sei quantas pessoas do Brasil querem estar nessa vaga, você está aqui, você não sabe, eu falei, não sei, cala a boca, e me ajuda. E o cara me ajudou, cara. Ele ficou, fiquei, fiz, um, fiz um, um, um internato com ele de uns seis meses, aprendendo como digitar coisa no Word. Que era um contrassenso absurdo, porque alguém digitava aquela porcaria, que ia para um lugar, que tinha um bando de coronel que assinava, aí depois eu digitava de novo. Olha que loucura. Aí depois demorou assim uns quatro meses para entender e sugerir que aquilo viesse digital, né? que era mais fácil. Mas esse cara ajudou e mudou minha vida, porque ele me ensinou como ligar o computador. E a partir dali eu me virei. A partir dali, isso em 97, eu me virei. E na época eu tinha um probleminha com álcool, assim, eu era muito viciado, sabe? Então, eu bebia um litro de pinga por dia. E eu tinha que dar um jeito de parar de beber. E aí, o que, que eu fiz? Me Enfurnei num notebook, que era um troço do tamanho daquela mesa de som ali, naquela época, né? Pesava uns 40 kg o troço. Levei para casa, eu tinha oportunidade, assinei lá um monte de documento e levava para casa e conectava lá na UOL, redezinha de 33 kbps e por aí vai. E eu aprendi então a mexer com o computador. Olha só que loucura. Hoje, eu sou superintendente de infraestrutura do Banco de Brasília. Pode não parecer muito, mas assim o Banco de Brasília é um banco pequeno. Tá? Mas qualquer banco, por menor que seja, é maior do que qualquer ministério da parte de tecnologia. Porque tecnologia para a gente é o core. Tecnologia para a gente é o que move as nossas ações. E vocês vão entender isso mais para frente. É... Depois que eu comecei a mexer com tecnologia, eu saí do exército... É, tinha um conhecimento bastante amplo, fui trabalhar como DBA na Anatel. É, Database Administrator. Ó, já tinha dado um pulo, imagina só. E eu só trabalhava com SQL Server. E lá na Oracle, lá no, perdão, lá na, no, no na Anatel era Oracle. Aí a primeira coisa que o chefe de sessão falou, sabe mexer com Oracle? Eu falei, sei. Sabia porra nenhuma. Mas me virei e aprendi. Saí de lá, fui trabalhar no Banco do Brasil com desenvolvimento é, web. Como analista sênior, depois na caixa capitalização, como analista sênior também fazendo um bando de coisa que eu não tinha ideia do que era, mas eu sempre ia lá e me virava porque eu aprendi que, se eu não sei uma coisa, alguém sabe aquele troço. Então, eu posso ir atrás, posso ler, posso fazer o que eu precisar fazer para poder chegar aos pés de quem sabe. Né? E eu acredito numa coisa muito, muito simples... Estou travando tudo aqui. Ó. Que nada que é feito por amor é pequeno. Ou seja, se eu tenho a capacidade de estudar, de passar horas para fazer alguma coisa, e eu faço aquilo com, uma, com amor, por menor que seja, aquilo vai reverter, vai reverberar e vai ser bom para mim e para quem me cerca. Mas que raios que é empreendedorismo? Bem, empreender... Acho que todo mundo sabe, né? É eu o fazer, eu ser um empresário, né? Fazer uma empresa, não é só isso. A empresa, na realidade, ela é só o que, o que, o que aparece para a sociedade. Mas empreender, basicamente, é achar soluções para problemas que a gente tem na nossa vida, não é? Então, se eu tenho um problema, consigo achar uma solução, eu estou empreendendo. Ah, mas empreendedor, por que esse cara de banco está falando de empreendedorismo? Porque, olha, dentro de um banco não tem espaço para empreender, né? Tem sim, galera. Qualquer empresa hoje que tem o um mínimo de, de capacidade para crescer e sobreviver no mercado, ela tem que ter espaço para empreendedorismo. E empreendedorismo o que, que é? Você transformar oportunidades, você transformar coisas que a priori são um problema, numa solução. Né? Porque as pessoas geralmente é, pode, tendem a entender que os problemas têm uma área para resolver o problema. Né? Então, servidor público, eu não sou servidor público, né? porque sabe que trabalha no Banco de Brasília, não é servidor público e não é, não é empregado. Ele é um empregado público. Ele tem tudo de ruim da CLT e tudo de ruim da Lei 8.112. É a pior coisa do mundo. Porque... Mas é o que a gente tem para hoje. Eu estou no banco há 13 anos. E lá nessa superintendência há seis anos. Então já tem um tempinho lá. O que, que é empreender Empreender. Para mim, minha definição, tá? Baseada num monte de outras definições que a gente vê por aí. É uma soma de sonhos, metas, ação. Tá? Vezes esforço ao quadrado. Porque a gente tem que se esforçar muito. A gente tem que se dedicar demais. Se a gente não tiver coragem... Para botar as coisas que a gente pensa em, em situação, no, no mundo real, não adianta nada. Uma, um, um sonho sem ação, o que, que ele é? Só sonho. A gente não consegue fazer ele ir para o mercado. Tem uma, uma regrinha né, que parece que a cada, cada ideia que você tem, uma ideia, você tem uma ideia aqui, que vai ser legal. Tem mais cinco pessoas do mundo que têm a mesma ideia no mesmo tempo e a diferença qual é? Quem vai colocá-la em prática? Quem vai conseguir botar aquela ideia em prática? Então, galera, qualquer coisa que vocês quiserem para empreender, tem que ter a tal da ação. Se não tiver ação, não adianta. E como é que eu chego a ver essa ação? Como é que eu consigo enxergar se aquilo ali... Senta aí, Fernando. Como é que eu consigo enxergar se aquela minha ideia é boa? Né? Claro, tem um monte de fórmulas, é um monte de... de, de... Coisas que nos ajudam hoje, mais modernamente, para conseguir entender se aquela ideia realmente vai virar ou não. Mas o empreendedor, ele tem uma coisa que é importante. É... Aqui eu citando Schopenhauer, olha que coisa linda, hein? Schopenhauer, até é difícil de falar o nome do cara, né? Mas é tipo empreendedorismo, é também uma palavra meio ruim de falar. É empreendedorismo alemão, vocês não têm ideia como é que é, né? Sei lá, eu não, eu não consegui. É pior que em inglês, entrepreneurship. Mas ele falava que a tarefa, nossa tarefa, não é ver aquilo que ninguém viu. Tá? Porque todo mundo vê tudo, né? Mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Isso é empreender. Se eu tenho um problema que eu estou vendo que eu consigo desenhar uma solução, e eu conseguir botar em, a, em prática e começar a fazer aquilo, eu acho que já é o primeiro passo de empreendedorismo. A gente conseguir botar em prática aquelas coisas que a gente pensa. Ficar esperto na hora aqui, porque senão a gente se perde. Né? Então, empreender é preciso. Todo mundo sabe que o Brasil não está numa, não, não numa situação muito boa de empregos. Né? A gente está complicado. É, hoje mesmo, lá na Ceilândia, teve uma fila de duas mil pessoas que ficaram 48 horas em uma fila para poder uma vaga no emprego do mercado lá de selândia imagina só 48 horas numa fila para ficar lá porque essas 14 milhões de desempregados do brasil é, o emprego formal está muito difícil o que, que as pessoas naturalmente fazem quando não conseguem emprego formal se vira dá um jeito então dá um jeito como tem um jeito ruim né, que o pessoal tenta aí fazer que às vezes não dá certo que é roubar e no final das contas vai preso não tem jeito Vida do crime sempre vai levar o cara embora. Ou senão o cara vai empreender. E olha só que números legais. São, o Brasil tem hoje por volta de 209 milhões de habitantes. E temos 25, aliás, perdão, 52 milhões de empreendedores. Isso somando tudo. Microempreendedor individual, é, o cara que vende balinha na esquina. Tem tudo aqui no meio. Mas isso é um número tão importante para a gente, porque essa galera aqui, ela é responsável por 50% dos empregos do Brasil. A gente pensa assim, ah, mas a Vale do Rio Doce, a Embratel, a não sei o que, é muito legal. Essa galera realmente, ela injeta o um dinheiro na economia muito interessante. Mas, comparativamente, eles têm muito menor entrega de empregos formais para o cidadão, que é o que realmente interessa. E sem falar que algumas é, algumas Prescrições, algumas necessidades de empresas muito grandes, às vezes não consegue, né? Não, consegue, não consigo botar a gente para dentro por uma série de questões formais. Já o tiozinho da esquina, que abre uma, uma padaria, ele consegue contratar a gente de maneira muito mais rápida. E, cara, é difícil empreender no Brasil, né? Imagina só, tem algum, aqueles estudos que mostram que é, no primeiro ano de formação das empresas, mais de 60% das empresas que são formadas morrem. Imagina só que coisa horrível. Por quê? Uma série de fatores sociais, econômicos e por aí vai. Depois a gente vai entender como que a gente do BRB pode ajudar nesse, nesse início, tá? porque é bem importante. Bem, empreender. O que é o um empreendedor? Ele basicamente troca o seu tempo, né? como qualquer outra coisa na vida. Se eu sou um empregado, no caso eu sou um empregado público, eu troco o meu tempo... Pelo meu salário, né? eu troco o que eu sei fazer pelo que eu efetivamente vou ganhar alguma coisa. Isso é o tal do emprego. Mas não precisa ser emprego, eu posso ser empregado sem, ser, sem estar empregado. Eu posso trocar o meu tempo por uma, um projeto, por uma ação, por alguma coisa que vale a pena para o mundo. Né? Ele busca soluções de problemas. Eu já falei para vocês que se tem um problema e o cara está buscando soluções, invariavelmente ele vai empreender. Se ele vai conseguir botar em prática ou não, já é outra coisa, tá? E aí a gente pode até ver como que coloca em prática esse troço aí. Ah, lá no início eu falei, esqueci de falar, eu, eu trabalho, atuo também com o mentoring de algumas empresas, etc, etc, etc. Dando toques e mostrando como é que esses caras conseguem sair do outro lado. E, cara, esforço, né? Esforço, sem esforço não adianta, não tem jeito. Então, até agora a gente, a, a gente sabe né, que o cara tem que ter um sonho, tem que ter uma meta... Tem que colocar em ação e tem esforço. E a coragem para colocar isso aí funcionando. Né? Crise. A gente falou agora, o Brasil está uma situação muito complicada. É, já não é de hoje, nos últimos 20 anos, a gente está passando por situações econômicas e sociais bastante complicadas. Isso gera problema, caos e confusão. Na mente do empreendedor, como é que ele vê o, o caos, o problema, a crise? Esse cara enxerga isso aí como uma oportunidade. E se ele conseguir ver essa oportunidade, entender que ele consegue fazer uma solução para alguma coisa que tem crise, esse cara está empreendendo. Tá? Tanto dentro das empresas, como no mundo afora. Todas as soluções... Mais modernas que a gente vê no mundo Com exceção da Apple, tá? E eu vou explicar por quê Elas nasceram de uma necessidade Então o Facebook, por exemplo Bem, um exemplo muito simples o Facebook na época já tinha algumas redes sociais Que faziam trocas, etc, etc, etc O que, que o Facebook fez? Ele simplesmente consolidou as melhores práticas De coisas que ele via como um problema E trouxe uma solução Que hoje é essa potência que a gente conhece aí ah, por que, que eu falei que a Apple não é, não, não nasceu de uma, de uma crise ou de para resolver um problema? Na realidade, eles criaram um problema para resolver. Olha que coisa linda. É tão sensacional o que Steve Jobs fez que ele idealizou uma coisa que ainda não precisava, que ainda não tinha necessidade. Então, quando ele criou o tal do iPhone, a gente não tinha uma necessidade de ter um iPhone, né? Pelo menos não sabia, né? Esse cara era muito bom para imaginar o que a gente precisava ter no futuro e conseguiu, né? O cara é gênio para caramba. Empreender. Tendo oportunidade e necessidade. Você se lembra que eu falei que 60% das empresas no Brasil acabam no primeiro ano? Como a gente tem... É uma consequência. Como a gente tem um problema muito grande social, político, econômico, etc. etc, etc muitas pessoas perdem os seus empregos formais... E aí, para se virar, ele monta uma empresa ou ele dá um jeito de começar a empreender. Isso que a gente fala de é, empreender, empreendedorismo por necessidade. O cara tem que fazer aquilo. Se ele não fizer aquilo, ele vai morrer de fome. E é a realidade. Ele vai morrer de fome. Então, se ele começa a empreender por necessidade, sem pensar nas suas ações, sem conseguir estabelecer um plano de metas, sem desenhar qual que é a área que ele vai ocupar, se ele não consegue fazer uma busca, por exemplo, em Brasília, é muito simples. Tá? Em Brasília a gente tem uma, uma capacidade de empreender, de, de empreender aqui muito, muito mais facilitada que outros lugares. Por quê? Se eu quiser testar se a minha ideia é válida ou não, como é que eu faço lá no Ceará, por exemplo? É muito difícil, porque eu tenho que falar com um monte de gente, tudo quanto é região, eventualmente algumas regiões do Ceará são diferentes culturalmente do que outras, socialmente, etc, etc, etc. Brasília é tudo mais ou menos parecido em que pese temos alguns lugares que não são tão bons, assim, do ponto de vista econômico, mas é, as, o, o pensamento das pessoas é muito próximo. Por quê? Todo mundo veio de fora, basicamente, e agora até tendo a primeira geração brasiliense, 100%, mas esses caras pensam muito parecido. E tem um estudinho de marketing que fala que se eu falar com... É 1%, né, Atila? É 1% da população de uma região, eu consigo entender o que, é que aquela população, de modo geral, pensa. Em Brasília isso dá mais ou menos 200 pessoas. Imagina como é simples. Eu posso criar um formulário Google Forms, é, que é livre, aberto e muito simples de mexer. Espalhar para os meus amigos, pedir para cada um passar para os seus amigos e por aí vai. Com 200 perguntinhas eu consigo testar se a minha ideia é viável em Brasília. Então é muito mais simples do que em outro lugar. Tipo no Rio Grande do Sul que tem aqueles buracos lá que não tem nem internet, não tem telefone, não tem luz, não tem nada. E morro de frio. Que frio desgramado. Meu Deus do livro. Depois eu falo quanto eu passei de frio no exército lá, imagina só. E tudo que tinha de pior era o Aurélio que fazia. Porque eu era, eu era grosso, não tinha. Não, não, não sabia muito das coisas. Então, chegava o coronel, o capitão esposo, mandava fazer as coisas, eu fazia, cara. Então tinha. É, tem algumas coisas que não esquece nunca, né? De tão, de tão gravado na nossa mente que fica. Eu era oficial da Tuledef. Tuledef é um acrônimo de. Turma de levantamento é, e destruição de engenhos falhados Que desgraça é isso? É simples Já viram no filme quando o cara solta um, um morteiro? Que tem um tubo, o cara solta o troço E aquele troço sai assim, uma bomba sai e cai em algum lugar, explode Alguns não explodem Quando não explode, o que acontece? Imagina só quem vai O cara da Tuledef. Ele vai lá, onde é que não explodiu aquela porcaria Chega com todo o cuidado do mundo Porque pode se pisar forte, pode explodir Porque às vezes só falta um pedacinho ali pra dar a detonação E eu fazia isso, galera, imagina só Eu pegava uma colherzinha, chegava perto daquela porcaria E ficava lá, tirando assim, fazendo um buraquinho para poder botar petardos Ou trinitrotolueno, que são TNT, é, né? Botava perto daquele troço Ligava e ó, corria, brother porque aquela porcaria, quando explodia, era um raio de uns 30, 40 metros, dependendo do tamanho. Então, era oficial da Tuledef. Outro, outro, outro nomezinho que eu não esqueço nunca, que não serve para absolutamente nada na minha vida, mas é, a nossa mente é engraçada, né? Chama, era um acrônimo também, Barar Futebol Clube. O que, que é isso? É o processo mnemônico para botão da alavanca de retenção do anel roscado de fixação do cano. Por esse nome deve ser uma coisa massa, né? É um parafusinho tão pequenininho que a gente vivia pegando na porcaria. Ele basicamente ele fixa o cano do, do fuzil. Olha que loucura, né? Momento nada a ver aqui para vocês. Eu não sei porque que a gente lembra desse troço e esquece coisa que a gente precisava, precisava saber, né? Porque às vezes ontem a minha filha chegou assim, pai, como é que fala prato em inglês? Eu. Google. Que é a facilidade que a gente tem hoje, né? Prato em inglês. E a gente esquece, porque tem bobagem que está na nossa mente. A minha mente é. O, o meu, o meu, a minha memória é curta, né? a memória é curtinha. E tem um empreendedor de oportunidade. Aí sim, galera. Esse cara da oportunidade está com tudo, porque esse cara sabe o que ele quer, ele fez o estudo de mercado, esse cara desenhou as personas. Todo mundo sabe o que é personas? Todo mundo sabe, né? Vocês são, obviamente vocês podiam estar aqui no meu lugar, óbvio, muito melhor do que eu. Mas esse cara estudou as pessoas que ele quer atender. Esse cara conseguiu ver quando é o ROI da empresa dele, se ele quer abrir uma empresa. Obrigado, hein? Já tá ruim de falar com esse frio, imagina com barulho. Esse cara já conseguiu desenhar o ROI. Esse cara sabe quando é o Break Even. Esse cara conseguiu ver que a empresa dele nos próximos quatro anos vai estar tá bombando. Esse cara é a oportunidade, ele usa a oportunidade para poder empreender. Eu conheço várias pessoas que fizeram isso e se deram muito bem. Na realidade, hoje, esse aqui, hoje, esse palquinho que a gente está conversando aqui, eu estou fazendo o pré-show do Bruce Dixon, né? que o Bruce Dixon vai estar à noite falando de empreendedorismo, estou abrindo o show para ele, olha que lindo. Ele não sabe ainda, mas queria que ele soubesse aí. Então, cada cara da necessidade, ele consegue botar as melhores práticas, criar canvas esse cara consegue desenhar qual a jornada do, do produto dele junto do usuário, como é que o cliente vai conseguir enxergar aquilo lá. Então, esse cara está no estado da arte. E quisera eu que todo mundo fosse dessa forma, mas infelizmente no Brasil não, a gente não consegue, porque muita gente, além de ter que empreender por, oportunidade, por necessidade, quando ele vê uma oportunidade, às vezes ele não consegue chegar até o ponto final, porque falta para ele educação formal, falta para ele é, é, mecanismos que possam ajudá-lo. E a gente vai falar um pouquinho agora de quem pode ajudar essa galera que está no início também. né? No mercado. Bem, vocês sabem melhor que eu, tá? mas eu vou citar alguns exemplinhos aqui que são os 6Ds da transformação digital. Ah, o que raio que é transformação digital, Aurélio? Quem não sabe, eu acho que todo mundo aqui sabe, mas olha só. Transformação digital é, de uma maneira simples, melhorar processo. Muito, muito simples. Né? Vocês dizem, eu li um, um, um paper que falava que transformação digital é trocar tudo que o homem faz pela máquina. É, não é tão simples assim, isso não é tão corriqueiro dessa forma. Os seis Ds são o quê? Digitalização, decepção, disrupção, desmaterialização, desmonetização e democratização. Sendo bastante sucinto em cada um desses Ds aqui. Quem escreveu esse troço foi o Peter Diamonds. Olha isso, você fala em inglês. Peter Diamonds, esse cara, ele é um russo, o grego, sei lá de é onde é que esse cara veio, que mora nos Estados Unidos e criou, junto com mais dois malucos, é a. Como é que é a Atlas? University. Singularity University. Que é sensacional. Esse troço funciona dentro do Google. Google com a NASA e esses caras criaram uma universidade, que não é uma universidade formal, mas ela busca soluções para o mundo. Lá no início, para quem chegou agora, eu falei o seguinte: nada que é feito por amor é pequeno. Porque se eu faço uma coisa por amor, eu consigo expandir aquilo e fazer um benzinho ali para, minha, para quem me cerca. E a cloria acaba, pode virar uma corrente do bem, né? Eu, e aí, dessa forma sou um agente de transformação do bem onde eu estou. Mas esses caras pensaram muito e eles falaram, cara, o futuro é o futuro de abundância. O futuro não é o futuro que a gente tem hoje, que, que é tudo muito ruim, cheio de guerra, cheio de não sei o que, e depressão, e economia morrendo e por aí vai, as pessoas morrendo de fome. O futuro é o futuro de abundância. E esses caras têm muita razão, tá? Quando eles escreveram alguns livros, um deles é Oportunidades Exponenciais e o outro é Organizações Exponenciais. Quem não leu, eu sugiro que leia, porque é muito, muito, muito interessante. Mas o que, que eles falaram? Olha, digitalização. As coisas que existem no, no mundo tendem a ser digitalizadas, né? Por quê? Eu venho de uma época que, que nem eu falei, não tinha luz elétrica em casa. Então, para mim, era muito... Abstrato falar que um iPad teria minha agenda telefônica. Aliás, o que era telefone na época? Não tinha, né? Era um, aqueles troços que quando, quem tinha pagava dinheiro lá, era o dedinho assim, etc, etc, etc. Então as coisas tendem a ser digitalizadas. E isso facilita pra caramba muita coisa. Quando ocorre a digitalização e a pessoa acha que a coisa dela vai bombar, no iniciozinho... Não é, não bomba, cara. É muito difícil, a coisa bombada de início, assim, ó. VIDE, 99 táxi, VIDE, é, Netflix, VIDE... 300 milhões de exemplos que a gente pode citar de empresas que a gente considera empresas exponenciais. Elas, no início, tiveram um crescimento muito tímido. Mas por quê? O futuro do mundo é exponencial. Então, ela começa de maneira muito simples, diferente de uma empresa. Eu vou abrir uma empresa que, sei lá, que vende pão. Tá? A empresa, ela... Segue um crescimento linear e eu consigo saber que o ano, mês que vem, eu vou ganhar o que eu ganhei hoje mais 10% ou mais 5%, tanto faz. Eu consigo prever o fluxo de caixa de maneira muito rápida, porque as coisas vão acontecendo de maneira como vão acontecendo. Não tem muita inovação no que eu estou fazendo. Mas uma empresa exponencial, ela chega a um ponto que ela quebra a curva e do nada ela estoura, arrebenta. Por exemplo, mundo de bancos, Nubank... Quem aqui tem cartão do Nubank? Vocês são fãs do Nubank, não são? Todo mundo que tem é fã. Olha lá que lindo. É fã do Nubank. Por quê? Os caras fizeram certinho o by the book do que se fala de transformação digital, cara. Os caras desmaterializaram. Eles digitalizaram aquela coisa. Né? Passaram por um probleminha, lá lá, logo no início dessa decepção. Mas depois ele conseguiu quebrar a curva. Disrupção. Essa palavra a gente escuta demais hoje. Ah, o cara é disruptivo, o cara não sei o que, a empresa é disruptiva, olha só. É muito simples. Disrupção ela só existe quando alguma coisa acontece que quebra, que mata o que tinha antes. Invariavelmente a gente pensa no Netflix. né? Netflix começou a vender ou a alugar é, conteúdo pela internet de streaming e tinha lá a tal da Blockbuster, que era a mal do mundo. E esses caras, que, que eles Eles eram o maior do mundo, então não precisava de Netflix. Esse cara é uma bobagem, está pensando em bobagem, etc, etc, etc. O que, que a Netflix fez? Ou o modelo Netflix? Ele quebrou a indústria anterior. Simplesmente quebrou. O pessoal cita o Uber né, como é, modelo de disrupção. Minha opinião, não é. Porque ele não quebrou o que tinha antes. Ele não quebrou os táxis. Os táxis continuam andando aí de tudo quanto é jeito. Então, se, eles estão se reinventando, estão né? melhorando as suas capacidades de atendimento e por aí vai. Mas isso aí a gente pode discutir depois. É, desmaterialização. Bem, digitalizar, normalmente a gente entende como alguma coisa que já é desmaterializado, né? Realmente. Mas às vezes eu só pego um processo do jeito que ele está e jogo ele para executar de forma digital. Desmaterializar é um pouquinho maior que isso. Eu começo uma coisa de forma digital, full digital. Full eh, app ou mobile first. Desmonetização. É simples. Se eu tenho um serviço que atende mais pessoas, que eu consigo eh, escalar esse troço, eu tenho menos custo envolvido e eu consigo diminuir o custo final. Com isso eu vou desmonetizando algumas coisas. A exemplo, mais uma vez, eu sei que é, um, é muito chato falar desses exemplos, mas olha só. A assinatura mensal hoje de um Netflix, ela é muito mais barata do que na época você alugar três, quatro fitas. Né? Por quê? Os caras desmaterializaram des des a indústria e conseguiram, de um com modelo muito simples, baratear seus custos e por aí fica mais baixo para chegar até a população, que a gente vai chegar agora no último ponto, que é a democratização. Não adianta nada se eu, tendo ou querendo ter uma organização exponencial, eu cobrar caro e não democratizar a informação. Ou não democratizar o meu produto, o meu serviço e por aí vai. Então, a democratização é o quê? Basicamente, um produto de qualidade que consiga atender a todos de forma barata. É mais ou menos isso aí, né? Quem são mais entendidos aí em organizações exponenciais, me, permitem, me perdoem. Como é que a gente pode, ou vocês podem, é, a partir de uma ideia... Alguém empreende aqui? Porque eu comecei a falar, falar, falar, falar. falar. Alguém tem uma empresa? Ou alguém faz algum tipo de empreendimento? Só você? Mais alguém? Você também? O cara do Google Glass ali. meu sonho é ter um Google Glass, cara. Meu sonho. Ah, minha mulher não deixou. Infelizmente, ela não deixou não. Mas aí só de raiva, agora eu tenho um punhado de guedes legaizinhos lá em casa. Mas olha só, a, a Campus Party, de uma forma geral, ela também é um espaço que permite que os empreendedores, ou as pessoas que tendem a ter capacidade de empreendimento, elas, come, elas orbitem nesse, nesse mercado. Né? Mas tem alguns outros lugares, por exemplo, a gente tem o Inovabra do Bradesco, tá? que é um... É um é uma espécie de co work Alguém já foi no Brá? Você? É um co gigante, são trocentos mil andares, que as empresas que, que têm um certo futuro ficam lá dentro, hibernando, e o banco fica lá batendo a cabeça deles para eles conseguirem criar soluções para o banco. Que lindo, né? Então a gente tem que ter muito, ficar muito esperto, porque às vezes isso é uma cilada. Porque os caras vão lá e pagam um espacinho para você fazer, mas na realidade você está trabalhando para ele de forma gratuita. Porque tem um contratinho lá que eles assinam, que tudo que eles fizerem pertence ao Bradesco e eles têm lá um pedacinho da solução que eles criarem. Isso não é a crítica, tá? porque muitas empresas conseguem emergir dessa forma. E depende do modelo que você quer para você ou para o seu futuro. Da mesma forma, tem o Cubo do Itaú, que também é enorme. Lá eu não sei quantos andares são, a Bradesco, se não me engano, são 27 agora, esse último espaço que eles abriram. Tem um Sebrae Labs, na realidade o Sebrae Labs é um nome muito maior, é um Sebrae, blá blá blá, desenvolvimento, pesquisa, blá, um punhado de coisa. Mas o Sebrae, galera, ele é referência mundial no que, quando se fala em empreendedorismo. Eles têm todas as melhores práticas dentro das caixinhas, com cursos de extrema qualidade pela internet. Você consegue, eu quero abrir um lava-jato, nada, nada a ver com a operação Lava Jato, tá? quero abrir um lava-jato, aquele mesmo que lava carro mesmo. Lá dentro do SEBRAE vai ter um conteúdo para vocês, com tudo que você tem que saber para abrir um Lava Jato. Com plano de negócio, com dicas, com a legislação, porque tem um, poder, tem um problema, né? Legislação brasileira. Eu sou advogado agora, falei agora. Eu sou advogado não praticante e gaúcho não praticante. Lá no Brasil a gente tem um problema enorme de legislação. Por quê? invariavelmente temos leis que se contradizem, temos problemas burocráticos de abertura de empresas, etc. etc etc Além de tudo, isso aí tem um problema enorme maior ainda depois, que é o nosso problema fiscal. O Brasil tem uma carga tributária absurdamente grande, que cobra em todas as etapas do setor produtivo. Não tem o IVA. O IVA é o Imposto de Valor Agregado, que em alguns países tem, que é muito simples. Eu produzo... E eu vendo, quando eu vendo, está lá o IVA, está lá o, o valor que está sendo pago daquele imposto. Quem já foi para os Estados Unidos, para Portugal, para a Argentina, sabe que isso aí é muito simples, está na nota. Né? Temos o lift do Banco Central. Ah, por que, que o lift do Banco Central está aqui numa palestra de empreendedorismo? Cara, os caras estão fazendo uma revolução muito legal nos bancos do Brasil. Vocês devem ter notado que nos últimos anos, provavelmente nos últimos três anos, é, o cenário de bancos mudou muito no Brasil, né? a exemplo do Nubank, do Neon, do Original e por aí outros, outros grandes bancos digitais, hoje só são possíveis de existirem porque o Banco Central brasileiro conseguiu abrir as portas para essa galera, assim como as fintechs. Né? É, o Banco Central está sendo um grande incentivador de fintechs. Quem não sabe o que é a fintech é uma startup que mexe com o serviço financeiro. Geralmente é especializado assim, ó, Eu vou mexer com seguro de carro Ele só faz aquilo na vida Mas faz bem feito Da maneira mais digital possível E por que mais digital possível? A gente vai entender mais lá na frente Então o lift É o laboratório não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Esqueci, cara Brincadeira, tinha, sabe o Geralmente tem um, um, um coisinho assim Que você vê o que está escrito embaixo Lá embaixo tem umas coisas que eu tinha que ler para poder falar para vocês. Mas o Lift é muito interessante. O que, que ele faz? Ele pega grandes ideias do setor financeiro, joga para dentro do ambiente deles e é totalmente aberto. Ele pode desenvolver aquele troço para todos os bancos, para todas as pessoas do Brasil, do mundo, ou ele simplesmente vai desenvolver para Ah, eu sou do BRB, vou fazer só para mim. Faz, não tem problema. E esses caras conseguem, com apoio de universidades, de grandes empresas mundiais, alavancar essa ideia. E temos no DF o Biotic. Alguém já foi no Biotic? Oi? Lá no, na Grande do Torto. É bem legal. O banco, inclusive, tem um terreno do lado que era para sair lá um data center. Mas o Biotic são dois prédios enormes que tem lá. Já tem o Sebrae lá dentro, com o Sebrae Labs. É... E o banco agora, no Biotic, vai pegar... Um prédio inteiro daqueles, o bloco B, se eu não me engano. E a gente vai criar lá um espaço de inovação. E eu quero muito que vocês vão lá depois, quando sair na mídia, que a gente vai estar lá. Eu queria que vocês fossem lá conhecer e nos ajudar, tá? Porque, afinal, nós somos um banquinho pequenininho, não é que nem o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, que tem esse bando de gente, um bando de dinheiro para poder criar e fazer as coisas bonitinhas. Bem, eu botei aqui embaixo a, a ACE e a Cotidiano. Tem, tem zilhões de outros exemplos, Tá? Porque tem ou várias formas de vocês pegarem insumos, pegarem dinheiro, ou, ou, ou estarem dentro desse, desse espaço que consegue fazer as, as ideias fluírem. Mas a ACE lá em São Paulo é do Pedro Winderger. Vocês viram que eu não sou bom com nomes que são estrangeiros, né? Começando pelo meu, acho que foi trauma. Porque eu aprendi a escrever o meu nome, tinha uns 10 anos mais ou menos. O um troço que não tem, só tem uma vogal. S-C-H-W-A-N-Z. Isso não é, não é uma palavra normal. Não é normal. Aí por isso que eu uso Aurélio, né? Aurélio é, é, o, compo, é o contrário. Tem todas as vogais. Sabia, né? A Aurélio é a única palavra em português que tem todas as vogais. Olha que lindo. Sou completo, cara. E o Atila pirou nessa época aí. Ó, pirou, pirou. E a é cotidiana aqui de Brasília. Eu botei um exemplo de Brasília, que esses caras têm um, também têm um apoio muito forte é, para pequenas é, iniciativas. E aí eles fazem lá investimento anjo e por aí vai. Alguém, alguém conhece o cotidiano? Legal. É bem legal lá também. Eu já fui mentor de lá de, durante alguns tempos e juiz, essas coisinhas lá. Bem, como que eu Capto dinheiro para poder fazer as coisas que eu quero fazer acontecerem Que no final das contas é uma questão de dinheiro A gente... Ah, mas a minha ideia é maravilhosa é, Eu vou ajudar a população da África Vai, cara, com certeza vai. Só que tem que ter dinheiro na história Não tem jeito de eu alavancar se não conseguir Botar capital para poder pelo menos fazer uma propaganda no Facebook Ou no Instagram A galera não usa mais Facebook agora, sabia, né? Vocês aqui, eu acho que não tem nenhum que... Alguém não usa mais Facebook? <risos> tá vendo? Mas assim, a minha filha não usa, porque ela, ela é não, isso aí é velho. Eu, ela usa só o Instagram e o tal de Snapchat, que eu não sei como funciona que imagina. Que coisa horrível. Mas tem várias formas de você pegar dinheiro, tá? O mais simples é você pedir para o seu pai, né? Até tem aquela piadinha, né? Empreender dá dinheiro? Olha, não. Empreender não dá dinheiro, só quem dá dinheiro é pai e mãe, cara. Empreender precisa de esforço para caramba, para depois você conseguir ganhar, ganhar dinheiro, através da troca do seu tempo e do seu esforço. Mas você tem crowdfunding, né, a vaquinha, aquilo que você fazia antigamente, agora você consegue fazer a vaquinha e basicamente todas as virtuais. Tem um milhão de, de, de sites aí que fazem, que canto. É, Vaquinha mesmo, o nome do troço é Vaquinha, consegue juntar dinheiro para fazer coisas legais. O Indiegogo, hoje as melhores ideias que eu vejo de inovação estão no Indiegogo. Lá, tudo que tem lá, que eu posso, eu compro. Esse dia eu compro uma coisa muito legal, que é um celular que liga. Ele não faz mais nada, ele só liga. Ah, ele recebe SMS. Ele é desse tamanhozinho, do tamanho do cartão de crédito e tipo, quatro cartões de crédito empilhado é ele. Mas ele faz o que o celular tem que fazer, ligar. Não... Não tem o WhatsApp dele. Então, o Indigo. Está é, nessa lógica esquisita aqui, tem um japonês lá que é meu amigo, ele falou assim, essa lógica está errada, você está da direita para a esquerda, tinha que ser da esquerda para a direita, como, como bom arábico, etc. Não, não vamos, vamos desse jeito mesmo que não tem tempo de mudar. Venture Capital. Quando a tua empresa está bombando, você precisa lá alavancar e você quer muito dinheiro. Esse é o jeito, cara. Venture Capital, os caras vêm, geralmente é um fundo enorme. Os caras vêm e socam lá 20, 30 milhões de dólares na tua conta. Lindo, né? Mas ainda não é o nosso objetivo. Né? O nosso objetivo é primeiro fazer o troço ficar de pé, né? É, investidor anjo. Eu falei da, da Ace e da Cotidiano. Esses caras têm muito investidor anjo. Basicamente, é uma pessoa física que gosta de apostar nas coisas. Então, pode não dar não dá certo mas o cara vai lá e coloca um pouquinho de dinheiro a dois três mil reais para ver se aquilo vira se aquilo virar o cara tem uma babinha depois e tira o dinheiro dele também dessa brincadeira tá porque o investidor anjo é só porque não é porque o cara é tão bonzinho não porque ele quer dinheiro no final da história sempre aceleração como eu falei a esse e, e, e... E a cotidiana, elas também têm um esquema de aceleração. Você vai lá, mostra o seu projeto, você desenha ele de maneira muito simples, apresenta aquele troço e eles te dão, dão, conseguem levar o teu projeto para frente. Como é que é isso? Só com dinheiro, não. Eles conseguem levar aquilo para outros investidores, etc, etc, etc. E dão suporte ali, do ponto de vista contábil, de como é que abre uma empresa, etc, etc. E CID? um seed é um fundo semente, né? Geralmente eles são são fundos grandes criados para apoiar determinados pedaços e fatias do mercado. Eu eu, eu, eu ajudei a criar um fundo um fundo semente para uma cooperativas de catadores e, e pessoa que planta jardinagem lá em São Paulo, não tem nada a ver com Brasília, lá em São Paulo no interior e foi bem legal a experiência, sim. É, tem outras formas, tá? Que a gente vai ter que ver mais rapidinho agora. Quais outras formas? É, você pode, já com a empresa formada, entrar num APL. Um APL é um arranjo produtivo local. No Brasil, nós temos 677 APLs, envolvendo 2.175 municípios, gerando 3, mais de 3 milhões de empregos. Olha só a força que tem um APL. Em Brasília, a gente tem uma grande APL. Quem já foi ali para a Ceilândia, indo pelo... Depois da cidade do automóvel, tem uns prédios enormes de catadores de lixo. Aquela galera faz... é uma PL. A PL... esqueci o nome, vocês notaram que a minha memória é terrível. Eu lembro do botão da de citação do anel, rosca de fixação do cano, mas não lembro o tal, tal da PL. Mas esses caras, eles têm um trabalho muito importante, porque eles têm um trabalho social, porque eles pegam pessoas que não têm condições de emprego formal, eles... Os catadores e pessoas que trabalham lá dentro. Ele tem um trabalho ecológico, porque eles não deixam que as coisas, que os lixos continuem por aí. E tem um trabalho econômico, porque no final das contas, gira dinheiro lá dentro. É, e são hoje 291 mil empresas. Tem mais várias AP, APLs no, em Brasília, mas eu não, não vou citar não. Serviço financeiro. Bom, a gente tem no Brasil que já está acabando, então eu estou correndo. Vocês notaram né? que eu perdi lá no início, agora estou tentando correr aqui no final. Nós temos o Sistema Financeiro Nacional. Ele é composto por bancos, né? basicamente bancos, e agora com algumas fintechs. Mas o um Sistema Financeiro Nacional, é, são todas as entidades que participam desse, desse arranjo né? que move o dinheiro no Brasil. Ah, Aurélio, mas, putz, hoje em dia... É muito mais simples eu ter um Nubank. Pois é, o Nubank é banco. Ah, mas tem uma startup lá que faz seguro de veículo. Legal, ela tem um banco por trás. Invariavelmente eles têm algum tipo de apoio de banco ou, ou, ou contratam serviço de banco, por quê? Quem trafega dinheiro no Brasil é banco. Não só no Brasil, não é só Brasil, não, não é só a gente, é no mundo todo, por quê? Vocês concordam que o dinheiro é muito complicado? Se eu, se eu deixar o dinheiro na mão do Fernando aqui, por exemplo, o Fernando pode dar um sumiço do meu dinheiro, cara. E aí o que acontece? Eu estou lascado? Sim, né porque o Fernando nunca mais vai olhar para a minha cara. Eu moro lá em Brasilinha. Longe para caralho. Eu não sei nem onde é que fica Brasilinha. Como é que eu vou chegar lá para cobrar o Fernando? Mas um banco não. A gente tem uma série de restrições e uma série de coisas que fazem, que, que, que nos, nos forçam a ser transparentes com os nossos clientes. Né? Os bancos podem ser de câmbio, comercial, desenvolvimento, investimento ou múltiplo. Tem vários exemplos aqui, mas a é, maior parte dos bancos que tem no Brasil são bancos múltiplos. Né? E a gente tem hoje 150 bancos, aproximadamente, porque sai um, entra outro, mas são 150 bancos do Brasil. Só que desses 150 bancos, só quatro deles possuem 75% do mercado. Olha que coisa doida. Você sabe que é Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil. Esses caras dominam o mercado. Isso chama concentração bancária. Isso não é bom para a economia. Por quê? Se o Banco Central, aquele que eu falei, e o Copom, querem diminuir taxa de juros, como é que eles fazem? Eles editam uma norma. Só que se os bancos grandões falarem assim, eu oh, não quero baixar o meu, meu taxa de juros. O problema é dele. Ele, se ele perder cliente, é ele. né? Mas se ele não fizer isso, os outros bancos menores não baixam. Ou seja, a concentração bancária é prejudicial para a economia também. E notando isso aí, o Banco Central abriu mão de muitas regulações para poder as fintechs terem condições de entrar nesse cenário. Ah, os Estados Unidos tem 12 mil bancos, olha que loucura. Bem, físico versus o digital. Né, os modelos têm suas vantagens e desvantagens. O físico, basicamente, são os baby boomers e a geração é X que gosta O Baby Boomer é aquele pessoal que nasceu até 70 E o, o geração X é 70 até 80 e por aí vai E o digital, o pessoal muito da Y, da Z gosta demais da conta o Pessoal do Urubank aí E a tal da Alfa, vocês conhece a geração Alfa? Nasceu depois de 2010 Essa galera é puramente digital Eles não sabem o que é ir na fila de banco Eles não vão saber o que é ir numa fila de banco Então, os bancos têm que mudar, né? Bitcoin e demais moedas virtuais, virtuais é muito interessante, mas no fim das contas, no dia a dia mesmo, na prática pagar a conta de água e luz, você tem que fazer o quê? Tem que ter dinheiro, dinheiro real, dinheiro na carteira, ou dinheiro no cartão, ou dinheiro lá no banco. Ah, para isso você está falando uma bobagem absoluta, porque o Bitcoin ele pode virar dinheiro, posso sacar o Bitcoin, etc, etc. Pode, com certeza, só que, imagina a burocracia de você ter lá, sei lá, 100 mil reais investido em Bitcoin, olha que lindo. E aí você tem que pegar e fazer uma ordem de pagamento para algum banco, para poder ir lá e sacar. Olha a burocracia que dá esse troço. Então, Bitcoin é muito massa. Eu tenho alguns, tá? Pouquinhos, mas eu tenho. Mas assim, no mundo real mesmo, a gente precisa, para a nossa empresa, dinheiro na conta. Ou no bolso, que é meio complicado, né? Você ter dinheiro no bolso hoje. E os bancos hoje, né eles, eles sempre foram vanguarda de tecnologia. É, primeiro caixa eletrônico brasileiro foi em 84 ninguém falava, ninguém pensava em ter um computador em casa, e os bancos já tinham caixa eletrônico fazendo transações através de um cartãozinho, que não era um cartão magnético, mas era um, era um cartão magnético de papel, assim, ainda. E o que, que os bancos podem fazer? O BRB, é, para nós encerrarmos a nossa participação, porque vai ter um sorteio no final, tá? e vai aparecer um QR Code, vocês vão ler o QR Code e vão ganhar uma mala linda de viagem que está aqui do lado. É, o BRB é um agente de transformação social do DF, a gente consegue chegar em lugares que o próprio DF não chega. A gente tem uma rede muito grande de, de, de, de agências, uma das nossas características é físico, ser físico, o, o, o gerente olha na cara da pessoa, conhece a pessoa pelo nome, isso, claro, para algumas pessoas pode não significar nada, mas para mim que quero ser reconhecido, ou quero ter um atendimento de primazia, em que pese alguns problemas eventuais de tecnologia, que eu sou responsável, é... Isso faz muita diferença. Então o BRB é um agente de transformação social e vocês vão entender por quê. Além, obviamente, do de, de cartão material escolar, que o banco opera, o cartão é, renda minha no DF, agora a gente vai pegar toda a, a opção de, é, de passe estudantil, de, de transporte público do DF, vai ser feito pelo BRB. A gente tem ainda também linhas de pró antecipa, antecipação de recebíveis, o que, que é isso aí? Eu tenho uma maquineta que eu passo lá no, no meu, na minha padaria, eu tenho uma agenda de pagamentos e eu sei que daqui a um mês eu vou receber 50 mil reais. Eu posso antecipar esse dinheiro por uma taxa muito pequenininha, porque o dinheiro é certo, eu não vou precisar captar, eu já, o banco já sabe que você tem esse dinheiro, então ele antecipa de maneira muito rápida. MPO, que é o microcrédito... É, eu, olhei, eu olhei aqui e deu problema. Microcrédito produtivo orientado. É, no mercado brasileiro é o men a menor taxa de juros não posso adiantar para vocês mas fiquem atentos semana que vem porque o BRB vai lançar uma novidade muito interessante do que tanja microcrédito produtivo orientado e quem precisar de dinheiro fácil rápido com uma taxa de juros bem pequenininha vai estar tá lá totalmente digital crédito de reforma microfinanças e por aí vai mas basicamente, o relacionamento bancário, ele é uma troca. Vocês, quem viu o, lá o, o nome dessa palestra, é troca com troco. Né? Tem nada a ver na história, depois eu fiquei arrependido de ter botado esse nome, porque eu vi tantos nomes legais, eu vi internet das, dos trem. Vocês viram isso aí, internet dos trem? Muito legal. IoT, o cara botou internet das, dos trem. É, tem um que é, é o modelo real de uma empresa no mundo Nutella das startups. Caraca, difícil. E eu, eu não lembro o raio do nome do Lift. Mas, basicamente, é, o banco pode te ajudar a organizar a sua vida. Tá? E a gente está disposto a ficar nesse, ajudando vocês. Eu vou ficar enrolando agora esse tempinho para vocês terem tempo de escanear esse QR esse Code para o sorteio. Né? A gente tem um bot que vai fazer o sorteio automaticamente depois que vocês acabarem. Ele é a, a, o bot aqui, ó. O bot é ela, tá? a gente não, não conseguiu criar o bot a, a, a contente tão rápido. Todo mundo já escaneou? Conseguiram? Sim, olha só, eu vou passar o último slide agora, que ele tem basicamente os meus contatos. É, a minha, na minha programação, quando eu pensei de fazer esse troço aqui, ia ser 40 minutos e 20 minutos para a gente conversar. Ah, não deu, né? Eu falei, padre, Deus, eu falei que eu, se tivesse três horas, eu falaria três horas. Todo mundo conseguiu? Olha só, é, eu acho que tem programação aqui depois do meio-dia, então eu não vou poder ficar aqui no palco, né? Respondendo perguntas ou trocando experiências, mas eu vou... Pro lado e a gente pode fazer isso, pode ser? Quem quiser conversar, trocar ideia, trocar contatos, etc, etc. Rapaz, tem gente que não consegue ser bom tecnologia mesmo, hein? Cinco minutos na tela para o povo descanear o trozo aí. Não é você não, eu estou falando é o cara do fundo. Pois é, o iPhone é bonito nisso, você aponta ele, ele já abre automático, você não precisa abrir um aplicativo para poder pegar o troço. É, é muito melhor que Android. Olha só é... Encerrando aqui por vocês que a moça ali que fica segurando o trocinho Já está pulando é, Foi uma satisfação muito grande Estar aqui falando para vocês Peço escusas por todas as bobagens Que eventualmente tenha falado Por algum termo que eu tenha trocado Ou por algum conceito que eu possa ter deturpadamente de vocês Est... Eu vou passar depois para vocês, tá? Esse aqui são os meus contatos. E não esqueçamos, vamos para ação. Se não tiver ação, não adianta absolutamente nada a gente ter boas ideias. Ela não vai repercutir no mundo real e a gente não vai conseguir fazer aquilo que a gente precisa. Então, go action. Vamos fazer. Temos que fazer sob qualquer circunstância. Não adianta a gente entender que eu tenho uma ideia ótima e eu esperar a oportunidade ideal, e etc, etc. Ela pode não acontecer. Se ela não acontecer, eu tenho que fazer ela. Antes de vir para cá, eu estudei alguns cases, de as pessoas que tinham se inscrito se na minha palestra. Uma delas me chamou a atenção, que um rapaz da UNB falou o seguinte, ah, eu estou esperando a oportunidade para me dedicar, é, fazer uma imersão no machine learning. Cara, essa oportunidade não vai acontecer. Você tem que criar ela, você tem que ir atrás e fazer acontecer. Ninguém vai fazer por você. Papai e mamãe não tem nem ideia o que você faz da vida. Então você tem que dar um jeito de fazer as coisas acontecerem. Estou à sua disposição, foi um privilégio enorme estar aqui com vocês e obrigado.